Na sessão de ontem, gente, os vereadores aprovaram um projeto que revoga uma lei que doava uma área para a instalação de uma indústria aqui em Três Lagoas que não quer mais se instalar aqui no município. Entre os projetos, indicações e requerimentos discutidos e aprovados na sessão da Câmara Municipal desta terça-feira, está um que revogou uma lei de doação diária para a instalação de uma indústria em Três Lagoas. Segundo o líder do prefeito na Câmara, Antônio Webke Júnior, o Tonhão, o empresário desistiu de instalar uma fábrica de papéis no município. Trata-se de uma lei revogando, uma outra lei que nós aprovamos no passado, quando a gente cedia incomodado para a posterior doação, uma área a uma empresa, de uma indústria de papéis, que era a Unir. A gente comemorou muito a chegada dessa empresa, porque ia gerar pelo menos uns 100 empregos, solicitou uma área ampla dentro do distrito, mas aí veio a questão da pandemia, acumulado com outros modelos de investimento e ele está enraizado na cidade de São Paulo. Por conta disso, ele acabou declinando de investir na nossa cidade, o que a gente lamenta e entende a situação do empresário, até porque ele tem também toda uma responsabilidade e ele fez um ofício encaminhado ao prefeito, realmente falando que não iria mais investir em 3 agosto, que numa outra oportunidade, se for mudar os planos e as estratégias, que ele estaria investindo. Então a gente acabou, na verdade, revogando uma, essa lei e aí volta a área na sua integralidade para a municipalidade, sem prejuízo nenhum ao erário público. E a gente espera que a administração, em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, possa continuar o trabalho de trabalho trazer novos investidores aqui em Três Lagoas, porque o que a gente mais pleiteia é a geração de emprego e renda. A Unir Indústria e Comércio de Produtos Higiênicos anunciou a instalação da indústria de Três Lagoas em 2019 e pretendia trabalhar na fabricação de papéis descartáveis, sacolas de papel personalizadas e papéis especiais produzidos de acordo com as necessidades dos clientes. A empresa é uma prestadora de serviços para as fábricas de celulose da cidade na época solicitou uma área a qual foi doada pela prefeitura com o aval da câmara. O projeto de 190 milhões de reais previa que a celulose produzida em Três Lagoas fosse transformada em papéis de uso sanitário. A pedra fundamental da fábrica foi lançada em setembro de 2019, com previsão das obras de terraplanagem e fundação serem iniciadas no mesmo ano. Mas a instalação emperrou por problemas burocráticos, como necessidade de adequação do projeto, autorização da Marinha, já que uma balsa seria instalada no Rio Paraná bem como anuência de terceiros, já que a tubulação para captação de água no rio passaria por outras áreas. Além disso, a empresa dependia também da liberação das licenças ambientais necessárias para o início da obra. Além dessas questões, e passado tanto tempo, o empresário desistiu porque pretende investir no Estado de São Paulo. Como a fábrica não saiu do papel, a área volta para o município. É responsabilidade no tocante à área, né? é os incentivos que o município tem. Então a gente vai continuar com essa política de atração, de investimento e nós vamos é, torcer para que mais projetos venham aqui para a Câmara para que a gente possa estar aprovando.